Eu sou Maíra Gaiato, psicóloga infantil e neurocientista, especialista em reabilitação de crianças com autismo e com atrasos no desenvolvimento. Vim falar para vocês um pouco o que é o aba naturalista, por que a gente pode e deve fazer esse tipo de abordagem para estimular crianças com autismo. Muito bem, tudo se baseia na grande ciência que é o ABA. ABA é a análise do comportamento aplicada, ou a sigla em inglês, que quer dizer Applied Behavior Analysis. A grande importância do ABA, que é uma ciência, é ter colocado o foco do trabalho do tratamento nos comportamentos da criança, como o próprio nome já diz. A análise do comportamento. E isso faz com que a gente consiga olhar quais comportamentos estão inadequados disruptivos, não condizentes com a idade da criança, com atrasos e quais comportamentos a gente precisa estimular, ampliar, colocar mais na vida, no repertório da criança. A grande ciência aba estruturou métodos, estruturou planejamento, estruturou técnicas pra gente fazer na prática clínica, então desde 1980, nas primeiras publicações lá do LOVAS, que mostra que a maioria das crianças tratadas com as técnicas vindas da ciência aba melhoram, conseguem começar a falar, que conseguem ter linguagem, então a gente já sabe por inúmeros, inúmeros artigos, inúmeros grupos de pesquisa, que essa é a ciência que a gente deve seguir que até hoje é a que mais recupera crianças, é a que mais aumenta pontos de coeficiente de inteligência. Isso já é sabido, a gente não tem mais o que discutir com relação a esse assunto. A ciência para tratar crianças com autismo, a melhor, que traz mais resultados, com certeza, são as metodologias vindas da ABA. A partir disso, junto com outras técnicas vindas aí, também decorrentes da ciência ABA eu reuni ABA com técnicas naturalistas do modelo Denver de intervenção precoce, por exemplo, e neurociências. Neurociências porque tudo que a gente faz com a criança tem um reflexo e afeta diretamente o cérebro delas. Juntando essas três abordagens, o termo ABA naturalista traz de uma forma com motivação de uma forma legal, que prioriza a interação, seguir liderança da criança, levar em consideração o que ela sente, o que ela gosta, o que ela quer fazer, levar em consideração quais áreas do cérebro dela a gente precisa alterar, que a gente precisa estimular, nós fizemos então a ciência aba naturalista. Nós usamos então no nosso instituto o termo aba naturalista, que quer dizer todas essas características todas essas ciências reunidas para estimular crianças com autismo a gente precisa do naturalismo a gente precisa que seja legal a terapia para criança porque isso ajuda a modular áreas do cérebro dela como a amígdala, por exemplo, que a gente sabe que é desregulada e tem também inúmeras comprovações científicas de que quando a gente tem motivação, conexão, de que quando tem emoções positivas associadas ao tratamento da criança, essa criança melhora mais. Então, resumindo, no aba naturalista nós usamos sim a estrutura da ciência, as técnicas e o foco no comportamento e usamos também o naturalismo, levar em consideração a motivação da criança, a, o quanto é legal aquela atividade, o quanto aquela criança tem de conexão e coloca pequenos, pequenas sugestões sutis para se conectar mais e melhor com essa criança junto com neurociências. É assim que a gente entende a aba naturalista e é assim que a gente aplica no nosso instituto e assim que eu passo para vocês nos vídeos aqui do youtube confere outros vídeos aqui que você consegue ver muito mais na prática disso que eu tô falando e se você gosta não esquece de dar um joinha porque assim o youtube disponibiliza vídeos para mais pessoas se você quer saber mais, também tem o nosso curso de aba naturalista que eu dou, eu mesma dou pra vocês, junto com o Dr. Rodrigo Silveira. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!